Aqui o meu nome é Ida Sema. Tenho 71 anos de existência dentro da comunidade. Vivemos aqui do que plantamos e do que colhemos para a subsistência. Onde eu aprendi também a fazer o meu nome foi na escola de Praia Grande em 1962. Foi que eu participei de uma escola com 13 anos de idade. Aprendi a fazer o meu nome apenas e ler um pouquinho. A tradição do lugar, do meu lugar, era o um mutirão, plantava arroz, quando, pra, roçava para fazer mutirão, através de mutirão, e reunia por, o povo, o pessoal, por exemplo, para roçar a capoeira, depois pra, é, queimava, plantava e colhia. As tradições de festa sempre é, acontecia dentro da comunidade a Festa de São Sebastião. Hoje são duas tradições que tem a Festa de Nossa Senhora Aparecida, que o povo se reúne e fazem, e, e não deixamos sempre da nossa tradição do Terço de Nossa Senhora no, terceiro, no primeiro domingo do mês sempre, isso ainda continua, as missas também ainda continua e é, é assim que a gente se vive aqui, nesse lugar. É, continuando, dando continuação naquilo que a gente sempre fez, que é plantar o arroz, o feijão, o milho, a mandioca, batata doce. É, de tudo aquilo que a gente usa, a gente tem que plantar. A tradição também de fazer o biju para mistura de café para dia de reza, como a reza de, de, aqui da casa da Telvina, as festas que fazia faziam com a Romaria de São Gonçalo, fazia muito biju, bolo feito assim de farinha de milho assado na jornalha, era o que mais era usado. Hoje, um pouco, essa tradição está se acabando. E Alguns dias, a gente ainda faz para relembrar daquilo que a gente fazia. Festa de Nossa Senhora do Livramento, a gente vicia no, no tempo an anterior, a gente vicia na festa, levava carne de coco frita na lata, levava o biju, levava o bolo feito de farinha de milho na fornaia, assado na fornaia, para passar os três, quatro dias de festa em Poranga. Hoje também isso já se acabou, já não existe mais isso, porque essa tradição algumas, de alguns já está se, se acabando. Então aqui a gente vai mostrar como que é plantado a rama. A gente faz a cova. Assim. O veia todo primeiro. Infelizmente, hoje não está um, um dia próprio para o plantio derrama. As coisas de raiz, porque está brusco e o tempo está querendo chover. Então, não é viado para isso, para esse tipo de coisa. Mas, como é para fazer um, uma amostra, a gente vai vai fazer isso aqui para mostrar como que é como que se planta a rama. Aqui a gente pega o a rama, a madeira da rama, e a gente faz isso aqui. fica tudo ele, aí depois a gente é o primeiro, o primeiro processo, o primeiro processo, é fazer a cova segundo processo é fazer isso aqui, e é plantar esse pique, também não pode plantar com esse olhinho pra baixo, porque daí dá a raiz da... Pra, da aí a raiz dá tudo Não pode pôr pra baixo, porque dá tudo pra baixo. Aí, a mandioca. Então tem que esse olhinho tá pra cima. Então planta assim. uma terrinha pouca <risos> E ela vai carregar bastante. Aí, quando ela der... Dela a gente vai fazer o biju, o doce da mandioca também é bom, o cuscuz também da, da mandioca, faz o bolo, ela tem bastante utilidade para fazer as coisas, as coisas com ela aqui a iracema está mostrando a nossa cultura do nossos antepassados como que como que se plantava como se plantava o feijão de cavadeira hoje você, mais é provavelmente é plantado com máquina tem uma máquina assim, a gente compra e aí planta o feijão mais facilitado mas vou mostrar como era antigamente como que se plantava o feijão, era mais ou menos assim, o passo do feijão de três, três sementes ou quatro sementinhas, a gente plantava, não plantava em linha, assim os nossos antepassados plantavam assim e hoje ensinaram para nós o que a gente aprendeu, foi com as pessoas, nossos pais, nossos avós, nossos tios. Então, a gente aprendeu a plantar o feijão dessa forma. Só que hoje tem uma facilidade melhor, porque muitos já planta de máquina. Então, planta mais rápido. E aqui eu tô só mostrando como que era feito, né, antigamente. Hoje a gente faz isso ainda, mas é muito pouco muito pouco, planta o milho de cavadeira, planta o feijão de cavadeira, o arroz também se planta de cavadeira e ele chega quando corre o tempo bem ele dá muito bem também o feijão e esse feijão a gente utiliza para o costeio da, da casa para a família. Em vez de a gente comprar, a gente planta e já colhe o... para a subsistência. tem uma boa tarde